Eu vou mostrar aqui as principais casas onde eu costumo apostar Muita gente até pergunta sobre isso Algumas aqui eu aposto ah, faz muito tempo, tipo dois anos Então tem alguma experiência nela que eu posso passar aí Eu vou citar aqui os pontos principais de cada uma dessas casas eu Vou começar pela 10-bet Mas antes, caso você não conheça os vídeos aqui deste canal Tem uns vídeos aqui é, de bônus sem... Sem depósito, para quem está começando aí, é bom para testar aí suas tips. E também, além disso, tem um vídeo aqui também sobre as principais casas que dão bônus. Pelo menos aquelas que eu utilizei, igual nesse vídeo aqui, 23 casas seguras que dão bônus. Já adicionei outras, então em outro vídeo já, vou, já vai estar atualizado. E outros vídeos interessantes aqui também, casas que aceitam bitcoins, é, como eu disse antes, casas... É, que dá um bônus sem depósito, algumas informações sobre a Neteller e outras coisas aqui como também lugar seguro onde comprar e vender dólar como neste vídeo aqui, então só dá uma olhada aí e eu vou mostrar aqui as casas onde eu tenho apostado durante aí cerca um pouco mais de dois anos citar, vou citar apenas os pontos principais aqui que eu acredito que você deva saber delas é, para não estender demais também Vou começar aqui pela 10-bet, que eu aposto nela aí há muito tempo já, e aposto até hoje, mantenho as apostas nela. Eu vou começar aqui falando pelo depósito, né? O depósito até que é bem simples aqui, é fácil, ela aceita as principais moedas eletrônicas aí, né, Teller e Skrill. Inclusive, pra quando ela vai liberar bônus, ela aceita depósito de Neteller e Skrill. E algo interessante aqui nela... É você ficar atento ao rollover, porque ela é um pouco mais exigente do que as outras casas. Ela oferece aqui, se não me engano, são 300 reais de boas-vindas, é isso mesmo, 300 reais. Ah, e oferece outros bônus também, dependendo aí do campeonato que estiver acontecendo. Cada mês aí ela oferece um bônus diferente, igual agora que tem da NBA, do Brasileirão, enfim. E o rollover aqui, ela costuma retirar... As apostas no handicap asiático e também over e under não contam para o rollover. Então, aí só deixa as opções de três opções, é, o mercado de três opções ou, e outros mercados mais difíceis de cumprir o rollover. É possível, mas é bom estar atento a isso porque ela retira esses mercados mais fáceis aí que nós mais utilizamos para fazer o rollover. É, além disso também, toda vez que você depositar aqui na 10-bet, mesmo que você não solicite bônus, você vai ter que cumprir um rollover. Geralmente, geralmente não, sempre é um rollover de três vezes. É, o padrão das casas é uma vez apenas, né? Você deposita, aposta apenas uma vez e pode fazer a retirada caso você ganhe. Já aqui na, na 10-bet, você tem que apostar três vezes o valor do depósito, toda vez que você depositar. O que não é um problema, né? Porque quando você deposita numa casa, eu imagino que caso você ganhe, você vai fazer mais do que três apostas. É, se você fizer uma retirada antes de cumprir as três apostas, né? Rollover é de três vezes... Você paga uma taxa que gira em torno de 3% a 8%, segundo eles informaram. Então, sobre as odds delas, as odds são boas, tanto que eu aposto nela aí um tempão. Depende muito da situação do, do mercado, do jogo. Enfim, ela tem odds boas sim. E eu recomendo ela também por isso. Apostar nela aqui é bem fácil para quem nunca apostou e às vezes tem dificuldade. Primeiro para procurar o mercado é fácil. Do lado esquerdo aqui você vê todos os esportes. E se não quiser basta digitar aqui na procura aqui o, a equipe, o nome do jogador que você vai encontrar facilmente. Depois de encontrar é só clicar em qualquer uma das ordens aqui. Eu vou clicar um exemplo. E depois nesse botão aqui, aposta máxima, você verifica o máximo que você pode apostar e pronto, só colocar sua aposta aí, fácil, desse jeito. É, isso é apenas possível fazer apenas na pré-live. No ao vivo não é possível você, esse botão não está disponível para você saber qual é o máximo a ser apostado. É, a retirada nela aqui dura cerca de. Demora cerca de 48 horas. Em retiradas através da Neteller e da Skrill. Eu utilizo apenas Neteller, não utilizo Screw nem outras formas, então o prazo é de 48 horas. É, ela tem uma semelhança com outras casas aqui, que você encontra odds similares a ela. É, inclusive eu utilizo muito essas outras casas, eu vou citar uma delas aqui, que é a 12bet.uk. Não é a 12bet.com, você está vendo aqui 12bet.com, mas é 12bet.uk, como você vê aqui no link dela ela tem odds iguais a 10-bet. E eu prefiro apostar na 12-bet UK, dependendo da situação, porque na 12-bet UK não tem essa de cumprir rollover de 3 vezes. Para quem não gosta de cumprir esse rollover, é só usar essa casa aqui. Se depositou, apostou apenas uma vez, já pode fazer a retirada. Além disso, o prazo de retirada é mais rápido, é 24 horas. Da 10-bet, como eu disse, é 48 horas. Você vê aqui, ela aceita também, né, Tela e E a casa, você vê a mesma coisa aqui, a forma de procurar os mercados, é, todo o design aqui, a interface do site, é praticamente igual a 10-bet. Então, você não vai ter problema em apostar em uma casa ou outra casa. É, outra dúvida também, que perguntam muito, é se a 10-bet limita. Ela limita sim, mas... É diferente da maioria das casas, porque a maioria das casas ela te limita, ela deixa você apostar valores ali muito pequenos. Dependendo do, do jogo, do mercado, é tipo 5 dólares, 1 dólar, 10 dólares, às vezes até cents. Aqui na 10 best é diferente, ela te limita, mas é meio que uma meia limitação. Ela deixa você apostar muito, tipo... É, o limite dela, se você apostava ali mil, quando ela te limitar, você vai poder apostar 500, 400, entendeu? Dependendo do jogo. Não é um limite muito baixo, igual a maioria das casas. Ela vai deixar você apostar uma quantia significativa. E isso também segue para 12-bet UK, a mesma coisa. É um detalhe na 12-bet UK, quando você for depositar aqui, ó por exemplo, eu utilizo o Neteller, né? Então você vai depositar, vai vir aqui, vai estar marcado Neteller, vai clicar em Next. Depois vai preencher aqui o valor, mais abaixo é, o ID da conta e por último é, o ID de segurança. Aqui no ID da conta, é, diferentemente das outras casas, coloca-se aqui é o e-mail e não o número do ID da, da conta da Neteller. Pelo menos na minha conta é assim, porque na primeira vez que eu utilizei, eu utilizei o e-mail. Então toda vez que pede aqui o ID da conta, eles estão se referindo ao e-mail que eu utilizo na Neteller e não o número da minha conta na Neteller. Não sei se na sua conta vai ser assim, mas caso você tenha um problema, já sabe como é fácil solucionar isso. A 12bet tem odds similares a, a 10bet e eu utilizo ela mais porque ela não necessita de rollover. Ela também oferece um bônus aqui de boas-vindas, mas é um bônus pequeno, é uma free bet na verdade de 35 euros não é muito difícil conseguir é fácil até você tem que fazer apenas seis apostas com odds de dois ou mais e aí você solicita por e-mail sua free bet de 35 euros e existem outras casas também além da 12 bet uk que tem odds similares a 10 bet que você pode utilizar aí então tem a 10 bet tem a 12 bet uk e aqui no site aposta apostapokerbonus.com deixar o link na descrição você encontra que outras casas que tem odds semelhantes. Essas casas estão uma do lado da outra, como você pode ver aqui. Ó. Então tem a 10-bet, a 12-bet UK, 138-bet Hali, Netbet e tem outras aí também que eu não citei. Todas elas têm odds semelhantes, tem um funcionamento igual a 10-bet. Você tem que apenas que tirar essa dúvida sobre... É, o prazo de retirada e se é necessário cumprir o rollover O que eu posso adiantar aqui é que a 10 bet é necessário cumprir o rollover A bet rally também A 12 bet não necessita A 138 não necessita E a única que eu não sei responder aqui é a 12 bet Basta perguntar lá no chat ou enviar o um e-mail Mas eu acredito que ela também necessite desse rollover de 3 vezes Mas não posso dizer com certeza é, Todas elas oferecem bônus aqui a 138 oferece freebet igual a 12bet UK e as outras oferecem bônus de boas-vindas. Então essa aqui é a 10bet, eu aposto nela há mais do, dois anos e continuo apostando nela indico ela. Nunca tive problemas com ela, até mesmo a limitação dela é aceitável, dá para apostar uma quantia significativa. E se você tiver conta em outras casas, igual eu tenho, quando o valor é muito baixo para apostar na 10-bet, eu utilizo a 12-bet UK e aposto lá também. E às vezes até a 138. Eu não costumo apostar muito na BetRally nem na Netbet, mas nessas três aqui eu já apostei é, com certa frequência. Então fica a dica aí, é a 12-bet, a 10-bet e as outras casas que tem odds similares.